Sejam bem-vindos ao canal Leituras Espíritas. Hoje vamos fazer algo diferente. Em vez de lermos um livro, como sempre, vamos ler a transcrição levemente adaptada de uma conversa com o um entrevistador em 2012 e das entrevistas concedidas pela grande médium Ivone do Amaral Pereira em 1978. O áudio original foi mantido da forma mais fiel possível, com algumas alterações para uma melhor compreensão dos conteúdos abordados. Dividiremos o material em duas partes, deixando a segunda entrevista para o próximo vídeo. Por fim, deixaremos na descrição do vídeo o link para o vídeo com o áudio original, para caso vocês queiram conferir. Vamos lá então. Locutor. Estimados ouvintes, nós vamos transmitir agora com muita satisfação uma entrevista que foi realizada com a médium espírita Dona Ivone do Amaral Pereira. Essa entrevista foi realizada no dia 12 de março de 1978, seis anos antes de sua desencarnação. Já faz 30 anos que ela desencarnou e nós vamos disponibilizar para vocês, por uma gentileza do senhor Danilo Vilela, a entrevista que ela fez com a médium espírita que é considerada junto com Chico Xavier uma das maiores médiums do século XX. Dona Ivone tem uma literatura extraordinária disponível não só como médium psicógrafa mas também como uma grande conhecedora da doutrina espírita. Danilo, como é que foi essa entrevista com a Evone? Ela é uma pessoa muito simples, tranquila. Nós já nos conhecíamos um pouco pessoalmente, porque nós somos amigos de muitos anos de uma sobrinha dela casada com um amigo nosso. Havia uma ligação de amizade com parentes próximos dela em cuja casa ela morava. Então chegamos a visitá-la antes e aí depois foi feita essa gravação. E ela pedia, com aquele cuidado dela, que a gente apresentasse as perguntas antes, porque ela queria responder de forma bem doutrinária. Ela dava umas respostas bem refletidas. A gente percebe que o senhor fez as perguntas e ela respondeu por escrito, né? Exato. Foi gravado, mas ela preparou o texto. Aliás, eu soube de uma coisa curiosa. Me disseram que no tempo do Leon Denis, grande orador, os discursos eram escritos também. Na época, me parece que era considerado deselegante falar de improviso, o que é habitual hoje em dia. Então, era uma espécie de consideração com o público levar um texto preparado. Isso mostrava cuidado com as pessoas. Assim era o costume dele naquela ocasião, tanto que algumas palestras ele depois botou em livro. Eu vi alguma coisa nesse sentido. Qual foi a sensação do senhor, na época, 32 anos atrás, de entrevistar a Dona Ivone, que eu considero, depois do Chico, como a principal médium, pelo menos nos últimos 100 anos? Todo mundo se sentia próximo dela. Eu fiquei cativo da simplicidade dela, mas eu não tinha dimensão ainda da importância da sua obra. Confesso que eu já tinha lido livros dela, mas o tempo amplia um pouco a nossa percepção. Hoje a gente vê a grandeza do trabalho que ela fez. A gente nota que essa gravação foi feita para a Rádio Rio de Janeiro, a Fundação Paulo de Tarso. Sim, foi ao ar em mais de um programa da Rádio Rio de Janeiro. Para nós, como história, para os médios, enfim... É realmente uma verdadeira aula a entrevista que o senhor fez com a dona Ivone do Amaral Pereira. É uma verdadeira aula sobre mediunidade, sobre comportamento, de como os médiums devem se comportar, a pureza doutrinária que deve ser exercida na mediunidade. Nisso ela era, no bom sentido, radical. Ela fazia mediunidade com estudo, com dedicação. Ela era uma médium modelo, com certeza. Ela era um instrumento raro. A Dona Ivone morava em uma casa bem simples em um subúrbio no Rio. Sim, e essa casa era de uma parente dessa moça que eu mencionei. Então não era na casa dela? Ela não tinha casa própria. Acho que ela nunca teve casa própria. Extremamente simples a Dona Ivone. Exato. Ela viveu em muita carência mesmo, pobreza. Na biografia dela ela fala disso. Ela tinha dívidas e conta ela que uma vez, numa fase de dívidas, ela estava com aluguel atrasado, então ela vivia com dificuldades. Ela, assim como o Chico, foi uma pessoa extremamente pobre e ela não tinha salário. Na época dela não tinha nem o benefício de prestação continuada que tem hoje para os idosos, ela vivia de ajuda. Eu não sei se ela tinha uma aposentadoria, mas me recordo que o Chico era aposentado. E os livros? Os livros, logicamente, ela os doou todos para a Federação Espírita Brasileira. Só foram editados pela Feb. Muito bem, senhor Danilo Vilela. Muito obrigado. Nós falamos agora com o Sr. Danilo Vilela, um senhor atuante no movimento espírita brasileiro. A entrevista que ouviremos é realmente um manancial de conhecimento para os médiuns, para aqueles que possuem mediunidade e que exercem esse mandato divino que é a mediunidade. E ela dá muitas orientações, ela que foi uma grandiosa médium espírita, Ivone do Amaral Pereira. Primeira entrevista Danilo Vilela Entrevista realizada no dia 12 de março de 1978, no lar do casal Mauro e Elizabeth Odete, com nossa irmã Dona Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone, a senhora está completando, neste mês de março, 52 anos ininterruptos de trabalho na mediunidade. Antes de começarmos a fazer algumas perguntas à nossa irmã Dona Ivone, nós vamos lhe oferecer um microfone para ela poder dirigir algumas palavras aos prezados irmãos ouvintes. O microfone é seu, Dona Ivone. Prezados irmãos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, muito boa noite. São os melhores votos ao alto pela vossa paz e a prosperidade do vosso lar. E aos prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, o meu abraço respeitoso e muito fraterno e os meus agradecimentos pela honra que me dão de ocupar este microfone, embora eu não me sinta muito credenciada para tão estiloso amor. Nós não concordamos muito com o final, mas preparamos algumas perguntas acerca do seu trabalho, desses anos de esforço na mediunidade, e acreditamos que a senhora tem algo de útil a nos oferecer em termos de experiência e de vivência na mediunidade. Inicialmente, gostaríamos de saber quando se manifestaram em sua vida os primeiros sinais da mediunidade. Em várias ocasiões, inclusive através de alguns livros já publicados, eu tenho dito que em mim os sinais da mediunidade se manifestaram na infância. Nunca desenvolvi propriamente a mediunidade. Aos cinco anos de idade, eu via e falava com os espíritos. E com a idade de 29 dias, deu-se comigo o fenômeno de catalepsia, explicado em meu livro Recordações da Mediunidade, quando fiquei, por assim dizer, morta durante cinco horas e corri o risco de ser enterrada viva. Esse fenômeno de catalepsia ou de exteriorização da personalidade acontece comigo até hoje, e é assim, dessa forma, que eu convivo muito com os espíritos e consegui aprender alguma coisa do que se passa no além-túmulo. Nota do canal Leituras Espíritas Para os amigos que desejam ouvir o livro Recordações da Mediunidade, ele está disponível em nosso canal. Danilo Vilela nós vamos agora à segunda pergunta de hoje. Notamos que alguns médiums, ao sentirem a influenciação dos espíritos sofredores, que vão ser atendidos através deles, parecem perder o controle sobre suas faculdades mediúnicas. Se a direção dos trabalhos lhes solicita pequena espera, enquanto se concluem outros atendimentos, eles não conseguem controlar os gestos ou resmungos do companheiro a ser socorrido. Em outras ocasiões, a incorporação é desencadeada sem qualquer advertência à direção dos trabalhos. Isso seria natural, inevitável, ou haveria alguma possibilidade de que tais companheiros modificassem suas condições de trabalho? Bem, o médium é o dono do seu corpo, e se quiser poderá controlar-se e esperar a sua vez e dar a comunicação que lhe cabe, a fim de não tumultuar o trabalho. Isso só se passa, perdoe-me dizer, com os médios indisciplinados ou muito nervosos, incapazes de se conterem. É falta de instrução doutrinária, de preparo para o mandato que vai desempenhar, de prece, etc. E também de um acurado estudo sobre o Novo Testamento, pois aí também existem instruções preciosas para a boa feitura das comunicações dos Espíritos. Durante a incorporação de espíritos sofredores, alguns médiums chegam a gritar, esmurrar a mesa e, às vezes, quase se machucam. Concebe-se que um espírito em sofrimento, muitas vezes mergulhado no desespero ou na revolta, vem envolvido em vibrações desagradáveis. Mas seria necessária ou oportuna a exteriorização completa pelo médium dessas características infelizes? Há, com efeito, exageros que o médium poderia evitar com algum esforço e atenção as instruções de O Livro dos Médiuns. A grande maioria dos médiuns, não sendo inconscientes, pode, portanto, evitar tais escândalos, embora seja razoável que alguma agitação do espírito comunicante inevitavelmente seja traduzida. O único tipo de médium que se admite que se comporte assim mal educadamente é o sonambúlico, pois é o único que é inconsciente e é o único que se pode denominar de incorporação. Os demais, sendo médiums falantes, o que são a maioria de intuição ou de sugestão, e portanto conscientes ou semiconscientes, podem perfeitamente corrigir esses exageros. Não obstante, o grau de sensibilidade do médium ou os excessos de fluido nervoso que possua podem contribuir para essa agitação durante o transe, e vemos isso até na aplicação de passes e na impetuosidade com que alguns praticam a psicografia. Mas tudo isso é corrigível, conforme nos adverte o livro dos médiums. E o médium sonambúlico, se não se pode dominar porque, realmente, o seu espírito não está presente é, porém, frequentemente contornado pelos guias que o assistem e que assistem às reuniões. Devemos ainda compreender que os médiums, denominados positivos, também muito raros, recebem todas as impressões e choques vibratórios de um suicida, por exemplo. Nesse caso, dificilmente um médium poderá tornar-se impassível na cadeira, conforme o médium diretor de sessões desejaria. O suicida por trem de ferro, ou afogado, ou enforcado, ou despenhado de alturas, ou queimado, etc., se comunica pelo médium de forma enlouquecida. E se o médium é um desses que Kardec denomina positivos, isto é, como que especialistas nestes casos, sente tudo e não pode deixar de transmitir o que sente, e necessariamente assim é, porque podemos compreender os vários estados espirituais existentes numa egrégora. E é isso a que chamamos de manifestação e que nos instrui sobre os variados casos que observamos. Se o médium nada visse, como eu disse, não saberíamos o efeito de um suicídio num espírito de um suicida. O médium sente até dores, se é um verdadeiro médium. Sende o ódio que o comunicante porventura sinta sente tudo quanto possa impressionar o dito comunicante e é impossível que, assim sendo, permaneça impassível na cadeira. Mas tudo isso depende também da especialidade do médium para certas comunicações e também do grau da sua sensibilidade. Não há, portanto, regra geral nessa particularidade da mediunidade. Os exageros, porém, a ponto de quebrar mesas e cadeiras e insultar o presidente, como muitas vezes tenho visto, podem ser corrigidos. Obsessores violentos podem fazer isso se se tratar de médiums sonambúlicos que, como dissemos há pouco, são os únicos verdadeiramente inconscientes. Mas, frequentemente, os próprios guias espirituais os contêm. Nas epístolas de Paulo, de Tarso ou de Pedro, não me recordo bem agora, existe uma instrução que diz, quando um profeta levanta-se para falar, os demais devem esperar a sua vez. E profeta, como sabemos, é o nome que se dava aos médiuns naquele tempo. Há espíritos com efeito mal-educados, impacientes para se comunicarem, e isso incomoda muitíssimo o médium, mas este deve procurar contê-los para não alterar a boa disciplina dos trabalhos, mesmo porque os guias ali estão para tudo auxiliar e prever. Nota do canal Leituras Espíritas Ivone parece se referir a 1 Coríntios 14, 27, que, na tradução da Bíblia de Jerusalém, diz: Se há quem fale em línguas, fale em dois ou no máximo três, um após o outro, e que alguém as interprete. Fim da nota. A não ser que a reunião deixe de ser protegida pelas forças benéficas do alto, o que não é admissível se for. Esse incômodo que o médium pode sentir em tais ocasiões é um dos menores sacrifícios a que ele é chamado a suportar pela sua mediunidade. E se ele não quiser ou não puder suportar tão insignificante apelação, como dará bom testemunho das coisas mais graves que dizem respeito à mediunidade? Muito clara a sua resposta, Dona Ivone. E vamos então à terceira pergunta. Nós focalizamos o médium nas perguntas anteriores, o médium de incorporação. Agora as perguntas dizem respeito aos companheiros que atuam no esclarecimento, que fazem o diálogo com os espíritos necessitados. Nós sabemos que nas reuniões de desobsessão, enquanto alguns médiums trabalham na incorporação dos espíritos sofredores, há companheiros que atuam no esclarecimento, que estabelecem o diálogo com o desencarnado em sofrimento, visando aliviá-lo e esclarecê-lo. Que cuidados deve tomar o colaborador designado para essa tarefa de esclarecimento? O primeiro cuidado a tomar deve ser consigo mesmo, isto é, possuir a capacidade doutrinária e as qualidades morais necessárias a fim de bem conduzir a sessão e fazer-se respeitar pelos obsessores ou qualquer outro espírito necessitado de instrução e de bons exemplos. Estas sessões são muito importantes e graves, e é necessário que o seu condutor terreno se fortaleça com muito valor moral, muita paciência e amor para os entendimentos com as entidades comunicantes e ainda para com as entidades que assistem os trabalhos, sem se comunicarem pelos médiuns. Jamais desatar a falar. Falar como falaria um homem educado e generoso a outro homem necessitado permanecer atento às instruções que lhe chegarão dos assistentes espirituais. Um dos mais necessários cuidados dos ditos doutrinadores é a prece diária pelos obsessores e demais sofredores e os pedidos para que eles mesmos se tornem bons instrumentos para esse sagrado ministério, o qual é dos mais importantes na prática espírita e de muita responsabilidade diante do mundo espiritual. A pressa é uma defesa, é um auxílio poderoso ao obsessor e o desarma, porque o beneficia e até comove. Mas há de ser constante, e não apenas na hora da sessão. Não devo falar aqui de mim mesma, mas oro pelos obsessores desde a minha infância, amo-os muito e me compadeço deles, pois são grandes sofredores. Nunca me fizeram mal e sempre tive certa ascendência sobre eles, visto que os trato como irmãos queridos e não como criminosos. Enfim... É preciso que o maior cuidado do doutrinador seja o de habilitar-se o melhor possível para tão importante desempenho. E a doutrina nos ajuda a isso, mesmo compreender e praticar. Às vezes há necessidade de certa energia, mas aquela energia com que Jesus e os apóstolos costumavam exercer. Este trabalho é um trabalho de amor e de fé, e se tivermos fé e amor no coração, poderemos doutrinar até obsessores a sós conosco mesmos, com nossos guias espirituais e com Jesus, através do Evangelho e da preze. Vamos agora à nossa quarta pergunta, prosseguindo ainda quanto a esse aspecto do esclarecimento às entidades necessitadas. Então, Dona Ivone... Ainda quanto a esse aspecto de esclarecimento aos sofredores desencarnados, quando percebemos que o espírito que se apresenta através do médium não tem consciência de seu estado, isto é, ainda não sabe que deixou a vida material, o seu corpo físico, qual é a melhor linha de ação? Vamos então apresentar três linhas de ação para que a senhora comente e diga qual seria a melhor. A. Ah, não dizer-lhe que morreu, mas apenas procurar aliviá-lo, levantar o seu ânimo, preparando-o para que os mentores espirituais lhe deem a notícia. b. Dizer-lhe claramente que já não tem mais corpo físico e precisa, em consequência, adaptar-se à nova situação. c. Não adotar uma forma de ação sistemática, agindo em cada caso conforme a intuição que receba no momento. Olha, meu irmão Danilo, me parece que esse trabalho modificou-se muito ultimamente, depois que me retirei das atividades em centros espíritas. No meu tempo, quando trabalhava nesse setor, e trabalhei durante muitos anos, a primeira coisa que se fazia num caso desses era a prece fervorosa para que o espírito guia do comunicante se aproximasse a fim de auxiliar no esclarecimento. O doutrinador conversava pacientemente com ele, isto é, o espírito que se comunicava. Pedia-lhe que examinasse o corpo pelo qual falava, a fim de que bem compreendesse que não era o seu. Se não dessem resultado várias tentativas de que se lançava a mão, apelava-se para os guias, a fim de que o caso da sua desencarnação lhe fosse apresentado e o comunicante, então, inteirava-se da verdade. E isso, às vezes, acarreta um choque, uma surpresa forte, mas necessária e benéfica. É um método usado em além túmulo, e nunca presenciei crises mais graves, distúrbios impressionantes nessas ocasiões, como ouço dizer que atualmente acontece. Alguns espíritos até sentem alívio, gostam mesmo de saber que já não são homens e, portanto, não mais precisam sofrer o que vinham sofrendo. Muitas cenas dessas tenho presenciado também no alentúmulo, durante os desdobramentos, e são sempre benéficas. Mas também há outras mais fortes, dependendo do caráter ou das condições dos espíritos que as vivem. Às vezes, um espírito desmaia de emoção, porque espíritos também desmaiam. Durante as sessões, tais fatos também podem se passar, e tenho assistido a muitos, mas sempre com bons resultados. Assisti em espírito uma cena dessas, com o espírito de uma sobrinha minha, que morreu subitamente, vitimada por uma injeção mal adequada. Quando ela viu, e eu também vi em retrospecto, a cena do próprio caixão mortuário descendo ao túmulo, ela foi acometida de uma crise forte. Mas os espíritos guias a assistiram, e logo o doutor Bezerra de Menezes se apresentou, enlaçou-a pelos ombros, e ela desmaiou nos braços ou no ombro dele, e se afastaram. Hoje em dia, porém, dizem que não aplicam mais esse sistema do esclarecimento em nossas sessões práticas, o que me admira muito, pois sempre conheci tal trabalho e ele sempre foi muito benéfico e normal. Não sei, portanto, como responder a essa pergunta atualmente, pois vejo que tudo mudou no modo de se fazer sessões espíritas. Dizem que há crises muito grandes quando tal fenômeno ocorre agora, mas isso só se dá atualmente. Presumo que o fato decorra mais das impressões do próprio médium do que de outra coisa. Modernismo, afinal de contas, como está havendo tantos, pois no outro tempo o fato passava-se normalmente e nada de mal acontecia. A linha de ação que mais pratiquei e outros praticavam também era a que acabei de descrever. São fenômenos esses belos e comoventes, porque não poderiam deixar desaparecer e que requerem firmeza de ação e fé, trabalho de verdadeira caridade, muito edificante. E repito, nunca assisti nada desagradável nesse sentido. Agora, quanto à linha A... Se não dissermos ao comunicante que ele morreu e deixarmos o trabalho para os guias, que vale então a vinda dele nas sessões? Não são esses trabalhos que nos instruem sobre a convivência com os espíritos? E se isso dava certo há alguns anos, por que não dá hoje em dia? A linha B está respondida na disposição acima. Quanto à linha C... Não creio que possa haver fórmula sistemática. Cada caso é diferente, e não existem dois perfeitamente idênticos. Será necessário, então, conhecimentos gerais sobre o assunto da parte do doutrinador, e ficar atento às intuições que virão do alto. O trabalho é grave, sério, mesmo divino. É a nossa aprendizagem para as tarefas que havemos já realizado no mundo espiritual, quando para lá fomos, e isso não podemos jamais esquecer. Muito interessante a sua abordagem do problema, Dona Ivone, e parece-nos que essa maneira de conduzir essa questão ainda é adotada em muitos locais. É, isso nos satisfaz muito, porque é um trabalho belíssimo que eu pratiquei muito. Todos praticavam há uns 20 anos. Mas agora eu ouço dizer, e eu mesma tive umas sessões aqui, no médium que uma vez eu fiz isso. Um espírito viu o próprio enterro, viu o corpo, e a médium desmaiou, saiu, teve um ataque, não sei o quê, e disse que foi o espírito. Mas acredito que fosse mais o médium. Era uma senhora, uma moça. Acredito mais que fosse o médium, pois, se dava certo aos 20 anos, por que não daria hoje? Isso ainda se faz assim e com resultados normais, exequíveis. Eu fico muito satisfeita porque eu estou um pouco afastada desse trabalho, eu estou aposentada desse trabalho. Vamos seguir então com mais uma pergunta aqui, agora mudando um pouco de assunto... Nós comentamos em reuniões anteriores a necessidade de estudo por parte do médium e os inconvenientes e até mesmo os perigos a que se expunha um médium que não estudava, que não conhecia a doutrina. A senhora poderia ilustrar essas afirmativas com alguns exemplos, com alguns casos que tenha observado? Bem... O estudo não só para os médiuns, como para qualquer outro adepto do espiritismo, é indispensável por inúmeras razões, como indispensável é o estudo da medicina ou da engenharia, para que se possa ser médico ou engenheiro. O médium que não estuda, que não conhece a doutrina, pode se expor a diversos inconvenientes e mesmo perigos, além de prejudicar a própria doutrina. Conheço médiums, até mesmo em minha família, que, pela teimosia em não se habilitarem para a prática da doutrina, acabaram obsidiados, visto que não possuíam base para verificar o embuste dos conselhos que os espíritos lhes davam e das ordenações que recebiam para esta ou aquela prática. Os melhores médiums por aí tudo neste nosso Brasil estão sendo obsidiados até pela autossugestão. Tornam-se até mesmo ridículos com as afirmações que fazem sobre o que recebem por ignorarem as sutilezas da doutrina e até mesmo as leis que presidem certos fatos capitais da vida em além túmulo e até da terrena. Apresento ensinamentos apócrifos, como obtidos do alto, muito graves, os quais não vale a pena citar aqui. E me sinto autorizada a dizer isso, porque me correspondo com grande variedade de médiums de todo o Brasil. A doutrina que pregam, quer hipnotizados ou não, é uma doutrina apócrifa, com erros nos seus pontos mais elementares. E isso é responsabilidade para eles próprios, pois que se tornam instrumentos suspeitos e pouco procurados pelos bons espíritos, tornando-se antes presas de mistificações e prejuízos para o bom andamento da própria causa espírita. Contudo, Há exemplos de médiuns incultos que têm obtido frutos excelentes com a própria faculdade mediúnica. Mas esse tempo já vai longe. Era de início, quando a doutrina não contava ainda com os livros instrutivos que hoje possuímos. Os espíritos guias têm aconselhado até a leitura ou estudo de obras históricas, principalmente sobre o cristianismo, pois os médiuns em geral e, em particular, os dos setores de psicografia e oratória, precisam fornecer o cabedal intelectual necessário aos espíritos a fim de que a sua produção mediúnica não sofra deficiências. Os médiuns ditos conselheiros, por exemplo, cuja exposição temos em O Livro dos Médiuns, estão desaparecendo. Por quê? Porque não possuem conhecimento doutrinário suficiente para os espíritos comunicantes elevados bem aconselharem os necessitados de socorro da palavra do alto. O estudo doutrinário, portanto, é indispensável a qualquer médium que preze a sua faculdade, e aquele que não procura aprender assume grande responsabilidade perante o alto. É erro supor que bastarão a mediunidade, a fé e a insistência dos guias para suprirem a deficiência do médium. O Espiritismo é uma ciência transcendente, uma filosofia celeste, a religião da moral e do amor que nos encaminha a Deus. E não é concebível que qualquer um de nós deixemos de conhecê-lo o melhor possível. Prosseguindo, Dona Ivone, o livro dos médiuns nos fala na perda e na interrupção da mediunidade e apresenta algumas causas para esses fatos. A interrupção da mediunidade, como ficamos sabendo, nem sempre é devida a uma causa má, a uma falha do médium. Ela também pode decorrer de uma decisão dos seus orientadores com o objetivo, por exemplo, de preservar-lhe as forças, a sua saúde. A senhora poderia contar-nos alguns casos de interrupção da mediunidade e focalizar as suas causas, se possível? De princípio, é preciso não esquecer que a mediunidade é oscilante. Um médium que hoje trabalhe bem, amanhã poderá apresentar deficiências. E ao que parece, isso é normal, dependendo das circunstâncias a serem analisadas. Sendo seu veículo inteiramente físico, isto é, o veículo da mediunidade, necessariamente concebe-se que, a fim de exercê-la, o médium necessite de boa saúde física e também de um bom estado moral e psíquico. A sua interrupção dá-se, comumente, pelo esgotamento ou deficiência das forças vitais e de quaisquer outras circunstâncias, que nem sempre sabemos, pois devemos lembrar que a mediunidade é ainda pouco conhecida por nós. Às vezes ela retorna após certo período de ausência, ou então não volta mais. Muitas vezes, com efeito, os mentores espirituais a interrompem propositadamente, e isso decorre certamente de deficiências orgânicas ou mentais que poderiam prejudicar o médium. De outras vezes, um médium inicia um trabalho e subitamente para com ele e para sempre, como conheço alguns, e não chega a terminar o que começou. Isso se dá quase sempre com alguns psicógrafos. Ora, não se tratava então de mediunidade, e sim de simples animismo, um trabalho da subconsciência. Porque no trabalho da subconsciência acontece muito isso. A pessoa começa a trabalhar e comenta depois que para, que não pode, que não vai mais. Então pensa que é a mediunidade que foi retida, que foi retirada, quando não é. É um fato normal que acontece com o animismo. E o fato de a pessoa não poder nem ao menos desenvolver mediunidade, porque se desenvolver pode sofrer muito, deu-se com um irmão meu, que chegou a ficar obsediado. O espírito Emmanuel e o Dr. Bezerra de Menezes avisaram a ele que não procurasse desenvolver a mediunidade, porque o cérebro dele não aguentava, e o cérebro é um dos veículos da mediunidade. E ele teimou e foi se desenvolver sozinho. O resultado foi uma obsessão. Só melhorou mais tarde. O sistema nervoso dele não aguentava a mediunidade. É preciso, então, de saúde física. Era o que ele não tinha. De forma que o mau estado da circulação biliar, por exemplo, fraqueza nervosa ou alterações do coração, são alguns dos fatores que também levam os guias espirituais a conterem a expansão de seus médiums, assim como aqueles muito sujeitos ao animismo, à histeria e à fraqueza mental ou impressionabilidade. O médium muito impressionável é médium defeituoso, suspeito, pois a mediunidade requer caráter forte, energia nervosa, decisão e força de vontade. Isso também eu observei na minha família. Uma tia minha que via mil coisas, tida como um médium vidente, mas ela não via coisa nenhuma, ela era histérica, ela criava, como há muitos por aí, muitos médiums, criava e dizia que via. Estou num tratamento agora com uma moça nessas condições, aqui com o diretor dos trabalhos da União Espírita Suburbana. Essa moça pensa que vê obsessores, que vê mil coisas. No entanto, ela não vê coisa nenhuma. Ela tem histeria, e a histeria é uma doença mental que cria coisas que a pessoa pensa que vê. Muitos médiums são assim. E pode ser também até ideografia do próprio médium. Então, quando a pessoa perde isso, pensa que a mediunidade de evidência foi retirada, mas ali não havia mediunidade. São sutilezas da doutrina que nós precisamos prestar muita atenção e estudar com afinco para podermos compreender. Mas, prosseguindo na nossa resposta, nós vamos ver, portanto, que só um cérebro forte é bastante apto para exercer a boa mediunidade. Quanto aos casos de punição, creio que sejam mais raros, pois ela só acontece se o médium abusou de suas faculdades para desvios lamentáveis. Muitos médiums, aliás, trabalham, mas a sua faculdade desde muito não mais produz que não a sugestão ou o próprio animismo, o que passa despercebido quase sempre. A não ser em casos como de um médium que eu conheci em Pedro Leopoldo, que trabalhou muito com o Chico Xavier, irmão do presidente do grupo Meimei, que, aos 36 anos, perdeu a mediunidade por completo. Mas não foi por coisa nenhuma que ele tenha feito contra a doutrina ou contra si próprio. Foi devido à pressão alta que ele tinha. Não pôde mais trabalhar. E era um excelente médium, um dos melhores que eu conheci. Então, tem muitos fatores que podem ocasionar isso, não é só por punição. Por punição, eu até posso dizer que não conheço nenhum. A idade, mais ou menos avançada, é também motivo para o declínio da expansão mediúnica, pois aí vemos o fluido vital já enfraquecido, o sistema nervoso bastante decadente e as glândulas cerebrais cansadas. E sabemos que todos os três são veículos da mediunidade. Muito interessante o comentário, Dona Ivone. E nós então podemos concluir essa mesma ordem de ideias indagando a senhora quanto à perda da mediunidade. A senhora poderia falar-nos alguma coisa sobre perda de mediunidade? A perda total da mediunidade, sem esses motivos, deve ser porque os espíritos não querem mais se comunicar por aquele médium por esta ou aquela razão. Ainda estamos longe de compreender plenamente esse importante fenômeno que é a mediunidade. A faculdade, aliás, é um patrimônio do espírito, portanto ela não acaba, mas pode ser suspensa ou interrompida para sempre no plano físico e aproveitada no plano espiritual, pois somos médiums também quando dormimos ou quando desencarnados. Se um médium não procedeu indevidamente com ela, a causa da sua interrupção deve ser, portanto, não uma punição, mas por motivos orgânicos ou psíquicos que nos cumpre averiguar se é que poderemos fazer isso por enquanto. Acredito, portanto, tratar-se de um fato natural que não nos deve impressionar. Não é somente com a mediunidade que se serve a Deus e ao próximo. A nossa própria inteligência, a nossa cultura, a nossa boa vontade, o nosso coração, o nosso amor, também em muito podem servir a Deus e ao próximo. Às vezes pode também uma mediunidade ser retirada, o médium perder a sua faculdade por uma aprovação. Talvez em vidas passadas ele não houvesse usado bem a mediunidade. É tudo isso que nós temos observado e que devemos continuar observando, para aprendermos alguma coisinha a mais. Nós agradecemos muito a nossa irmã Dona Ivone por essas considerações que são fruto da sua experiência já longa no campo da mediunidade. E, naturalmente, esperamos contar com essa boa vontade dela em outras ocasiões para o auxílio de todos nós. E outras vezes voltaremos a fazer perguntas à senhora Dona Ivone. É com muito prazer se eu souber responder o que vocês me perguntarem. Eu é que tenho que agradecer a Deus e a vocês por essas horas de trabalho que me são confiadas, porque eu mesma sou a maior beneficiada por tudo isso, assim como os médiuns que trabalham. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.